O trem está se movendo para a frente ou para trás. Entra no grupo do Discord que está na descrição e inscreve-te no canal.